Muito boa noite, queria falar hoje sobre um Shur, que normalmente eu falo que o Shur é power, mas hoje o Shur ele é mega power, acreditem se quiser, é, dá para comprovar hoje, então não dá para a gente nem falar diferente se não fosse verdade, o tema que a gente vai com a ajuda de Akadosh Guruhu falar hoje, a gente nunca falou sobre ele antes, eu uh, estou fazendo um curso de Hinur, de educação em Israel e outras uh, a ver com relacionamentos interpessoais, tudo de acordo com a Torá. E eu estava tive a oportunidade de estar com a escola 10 dias em Nova York também. Então o que eu vou falar hoje, eu durante os 10 dias, eu acabei uh, olhando para o mundo conforme o curso, que na vida tudo que a gente se transforma, a gente acaba olhando para as coisas conforme o que a gente aprende e o que a gente é. Então, o show de hoje é uma brainstorm desse período todo de curso, desses 10 dias na metrópole do mundo, chamada Manhattan. Pelo menos do mundo físico. A Kadosh Baruchu, na verdade, deu a gente o privilégio de cada vez mais aprender, e a coisa mais bárbara que tem no mundo é poder aprender e crescer. Eu costumo lembrar do exemplo sempre, para mim é muito forte isso, uma pessoa que mora no primeiro andar de um prédio, ele tem uma vista. No mesmo prédio, se a gente sobe para o quinto andar do mesmo prédio, a vista é completamente mais panorâmica. E se a pessoa mora na cobertura, a vista dessa mesma pessoa vai ser muito mais... Power, muito mais abrangente, muito mais clara. Só tem uma foto do bairro muito mais clara do que quem mora no primeiro andar. Cada vez que a gente estuda a Torá, cada vez que a gente cresce, a gente pode estar morando no mesmo, entre aspas, prédio, só que cada vez crescendo mais e vendo a mesma vida com um prisma diferente. Um prisma muito mais amplo, muito mais claro, muito mais verdadeiro. É o que a gente vai fazer agora, Bezerra É o seguinte. Esse tópico, na verdade, é um divisor de águas e eu queria compartilhar com vocês e começar por aqui. A gente teve o privilégio de ter na Toraca do Chá, na verdade, é um momento de gargalhar, quando a gente olha os personagens que a gente teve dentro da Toraca do Chá. Um deles, se a gente for olhar, é nada mais, nada menos do que o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, mais uma vez, óbvio que ele viveu em Vilna e... Tá Tá fácil pelo nome dele, Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna conta pra gente algo impressionante, ele veio em 1800, ele conta pra gente algo impressionante. Ele diz pra gente o seguinte, que o mundo tem muitos estágios. O último estágio do mundo, de acordo com a literatura judaica, é chamado Ikvetá de Meshírah, quer dizer, o calcanhar do Mashiach. Quer dizer que a gente já pode escutar os passos da Geolá redenção. Diz o Gaon de Vilna que cada época no mundo tem um sintoma tem algo que define um pouco melhor a geração. Ele traz algo, e por isso que a gente tem um homem tão grande quanto Gaon de Vilna, só ele poderia falar isso, e falou que o sintoma que haverá nesses dias, nesses anos, nesse período que é o que a gente vive, é um período de chit A palavra chit em hebraico quer dizer, acompanhe comigo, superficialidade. O homem que viveu em 1800, ele definiu o século XXI da melhor forma possível. Iqvetá de Olhem que power, pessoal. Olhem que visão clara. Olhem que visão bárbara do mundo. Em 1800 ele disse, o mundo vai passar na Iqvetá de Mashiach, nesse momento onde Mashiach escuta as pegadas dele. A gente não sabe exatamente quando e Hashem nem quer que a gente saiba, mas todos os nossos grandes homens, o Ravitz Haim, o viveram em gerações diferentes, falam que a gente está vivendo esse momento. E qual que é a peculiaridade desse momento? Diz o Gondivina mais uma vez, de superficialidade. O que quer dizer isso? Eu acho que tem duas camadas aqui, eu queria mostrar para vocês uma, e depois uma logo em seguida adiante, e ambas têm muito a ver com a gente, com a nossa geração, e muito para a gente aprender. A traz o tratado de Sanedrin na página 106b. Kuv Vava na conta, fala muito sobre chuva, o mundo inteiro fala em alguns lugares, especialmente em Maseretaniit, chuva parecia antes que era um big deal. Hoje em dia a gente está acostumado com chuvas. a gente se incomoda que está chovendo, porque a gente pega a trânsito e a gente tem que se molhar e não é tão agradável, as ruas param, mas antigamente chuva era algo muito importante, sempre é, mas antigamente era um big deal isso aqui. Então quando não chovia era algo assim catastrófico. Eles faziam jejuns e filó, e tocavam chofar e trompetas. E agora conta pra gente, em Sanedrim, curvava movimento mais uma vez, que, às vezes, tinham épocas que as pessoas eram muito, muito versadas em Torá, estudavam Torá e sabiam muito a Torá, que a Torá é a vitamina do mundo, é o que faz o mundo se sustentar. E não chovia. O mérito da Torá, in itself, se a gente puder falar assim, não fazia chover não estava chovendo, e o fato das pessoas daquela geração da Torá não mudava o decreto para que chovesse. Já na época de Iraveúda de Zagumará, na geração dele, aveúda as pessoas naquela geração eram menos versadas em Torá, apesar que eram gigantes, mas ainda menos do que a outra geração anterior, e de repente, quando aveúda só tirava o sapato, para andar descalço, o desconforto de tirar o sapato já fazia com que a chama entre aspas, se incomodasse, e a época de não chuva começava a chover, quando, pro mais uma vez, a região precisava, óbvio, de chuva. Então, pergunta Agumara, mas por quê? Na geração anterior, era beúda, eles eram muito mais versados em Torá. A geração de Jirabeúda, era menos. Por que, que na geração anterior, quando rezavam, rezavam, rezavam, nem sempre chovia? E já na Jirabeúda... Só o fato de ele tirar o sapato, o desconforto dele, já causava com que chovesse. Agumará responde algo impactante, que na verdade, Agumará lembra que é o cérebro de Hashem, e só Hashem pode falar isso para gente. Diz Agumará para gente, "Rahmana Libá Uma frase famosa, talvez, se não é que fique agora, que Hashem quer o coração. O que quer dizer isso? Parece que na geração de Rabiú as pessoas eram mais sensíveis, coração são sentimentos, do que na geração anterior, apesar de que eram muito meritosos também, mas na geração de Nabeúda, só o fato de ele tirar o sapato dele, o desconforto, já fazia chover. Por quê? Você tinha menos Torá no mundo, e Torá vitamina do mundo mais uma vez, indiscutivelmente. A resposta é: porque na geração de Nabeúda, eles eram mais de coração, faziam as coisas mais de coração. O que, que isso quer dizer? O que, que isso tem a ver com chit superficialidade, que é o que o Londivinho ensinou pra gente? Eu explico. Hoje em dia, a gente tem alguns privilégios magníficos. Magníficos mesmo. Vou dar exemplos para vocês. A gente tem quantas sinagogas no mundo, é incrível o número de sinagogas que a gente tem no mundo, é algo maravilhoso. A quantidade de sinagogas que a gente tem no mundo, nos bairros, HaShem, nas cidades, é incrível no país, inúmeras. Acho que uma de cada, duas de cada, dez de cada, para todos os gostos e sabores. É um mérito gigante. da filme, por exemplo, quanto churo entende dar filme ao redor do mundo? Português, inglês, espanhol, francês, o name it. O idioma que a gente quiser. Mas, o que quer dizer Rahmanali Babai? Que Hashem quer o coração da pessoa. Sem desmerecer nunca o estudo de Torah. Aqui, acho que tem uma pérola. A palavra shithriut superficial, na verdade, ela quer dizer sem mergulhar a fundo. O que isso quer dizer? É que antigamente as pessoas eram mais quentes. No português, claro, eles eram mais sentimentais, eles se envolviam mais. Eles... Faziam as mitzvot, tinham menos sinagogas, menos Shurim de da filminha, nem existia talvez da filminha. Mas era algo que as pessoas viviam o que faziam. Não eram uma mitzvah atrás da outra, mas no processo de robotizar. É algo que sempre se apreciou e até hoje a gente aprecia. Porque na moda faz alguns anos, é ir para a Uman passar Rosh Hashanah. Esse é o contrário de Shithriyut, de superficialidade. A gente vive, às vezes, uma vida superficial, mas deep down a gente sabe o que é gostoso. Por exemplo, independente se é para ir para a Uman ou não, mas a gente sabe que existe um trend de passar Rosh Hashanah em Uman. Então olha que interessante. O que quer dizer isso? A pessoa ir lá, se esforçar, chegar lá... Fazer te todo mundo junto, num barracão, dormir num lugar diferente, comer comida diferente, é um esforço. Não é fazer tudo por fazer, é fazer com guts, com vontade. É quando a gente vê num metrô, num trem, metrô não, num trem intermunicipal em Nova York, é incrível, pessoal, só vendo isso. Quando tem pessoas que vão de uma cidade para outra de Nova York de trem, eles sentam todos os dias no mesmo horário, eles combinam. O vagão X e tem um shield da Fiomi dentro do vagão de trem. É algo incrível, é algo incrível que nenhuma geração teve. É um privilégio. A gente tem acesso a Mitzvot hoje de uma forma que nunca na história do mundo, a gente não, a gente não viveu a história inteira do mundo, mas é, é óbvio e pachuto poder falar isso, que o nosso acesso a conteúdos de Torá é a coisa mais maravilhosa do mundo como nunca teve. Sabem que no Agbará pergunta, lembrei, que no tefilim do homem está escrito o quê? que que está escrito dentro do tefilim de cada um de nós, homens, a gente tem quatro parashiotla, quatro capítulos. Resumindo, tem o Shema Israel junto com o e o segundo, o terceiro e o quarto o compartimento do tefilim contém uma parashá chamada Kadeshli Kolbehor. Essas são as quatro para shiot que tem no Shema Duas do Shema e duas do Kadeshli Kol Behor Começo e fim de cada uma respectivamente Pergunta Agmará E Hashem também usa tefilim Mesmo que Hashem não tenha corpo Mas de alguma forma antropomórfica Hashem usa tefilim Então pergunta Agmará O que está escrito dentro do tefilim de Hashem Diz Agmará Mi Kiamechá Israel Quem é igual ao povo Yodê o povo que se esforça pelas mitzvotas, que senta para fazer da filminha, que a gente vê gente que acorda mais cedo para estudar, uhum. que dorme mais tarde para estudar, que para no escritório para fazer Minhano. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é algo bárbaro. Mas a shit a superficialidade, fazer uma mitzvah atrás da outra, ela acaba sem querer pegando a gente, porque quando a gente tem muitas oportunidades de fazer mitzvah diferente do que tinha há 60 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, ou um pouco mais para trás ainda, a gente acaba fazendo uma atrás da outra sem parar para pensar. Então, a primeira explicação do que o Gaon de Vilna disse, e é óbvio isso, que quando chegar a Geulá, nessa época, a época que a gente está vivendo, na época de Mashiach, diz o Gaon de Vilna, em 1800, pessoal, olha que bárbaro, que no mundo... Vai ter uma força que empurra eu dia a ser mais chitri, mais superficial. Fazer uma mitzvah atrás da outra, sem parar para pensar, sem Rahmanah Libabai. Sem o coração, sem fazer com a empolgação. A gente vê, mais uma vez, provei para vocês, que deep down as pessoas procuram empolgação. Aonde? Quando vão para o humano, quando fazem um Kabbalah Shabbat cantado, isso atrai as pessoas. Porque deep down as pessoas sabem que mergulhar, quando a gente faz alguma coisa com... Gosto é muito mais delicioso. Sabem que uma vez, para ilustrar isso um pouco melhor, uma vez eu vi um menino falando algo muito, muito curioso para o seu pai. Disse ele o seguinte, Aba, você está fazendo agora uma das coisas mais importantes do mundo. Não é verdade? Uma criança. A esposa que estava do lado perguntou para o filho, mas filho... Como você sabe que o Alba está fazendo algo muito importante? Uma criancinha, de onde ele sabe? O menino respondeu, o pessoal escuta essas palavras, para a mãe dele ele falou, Ima, dá pra ver, é. O que quer dizer isso? É óbvio, quando alguém faz algo com vontade, sem shithriut, sem ser superficial, mergulhando, essa pessoa não, não tem como enganar, como você sabe, é visível. Você está vivendo aquilo, não está fazendo uma mitzvah, ele está vivendo a mitzvah, ele é a mitzvah, ou qualquer coisa que esteja fazendo. Isso é verdade, que shithriyut quer dizer fazer as coisas só por fazer. E rachmaná Hashem liba bai, que é o lev bai eker. liba lev, coração, bai Rahmana Rachmaná libá bai, Hashem, que é o coração de cada um de nós. Não é fazer o ato, Hashem quer é que a gente se esforce com vontade e faça o ato. Isso por si só já é uma lição gigante, que a pessoa quando faz alguma coisa, não no português, claro, só faz por fazer. Eu sei que a gente tem que fazer todos os dias, mitzvot, e às vezes sem querer a gente acaba escorregando, mas de vez em quando é bom parar. E no momento, agora é bom parar. Um segundinho, quando eu coloco o tufilim, é mais um tufilim que eu coloco ou estou me amarrando literalmente com Hashem? É um privilégio poder colocar tufilim. Quantos Eudim no mundo colocam, Tufilipe? É um privilégio poder estudar, Torá, é um privilégio poder escutar um shiur. Quantos Eudim no mundo escutam um Ah, mas já escutei dez, dez mil. Cada um é um, cada palavra é uma palavra e cada palavra muda a gente. Ainda mais se a gente se permitir se impactar com isso. É fazer as coisas com vontade, não ser uma pessoa superficial. Mas eu acho que tem mais uma camada as palavras do Gaon Vilna. Se a gente der mais uma mergulhada, descascar a cebola, um passo a mais dentro, no coração da cebola, na palavra Shithriyut, superficialidade, tem uma segunda explicação, e nela eu queria me concentrar também no show de hoje. É o seguinte, quando os irmãos de Yosef venderam ele, foram Yosef foi para o Egito, depois de anos Yosef cresce, e vira uma pessoa muito nobre, muito empoderada, e os irmãos, passando fome já anos depois, vêm comprar comida de Yosef, óbvio, sem saber que era Yosef. Yosef olha para eles e fala, olha, se vocês quiserem voltar aqui mais vezes, eu quero que vocês deixem Binyamin, o irmão menor, não falou Binyamin, para fingir que não era ele mesmo, mas falou, eu quero que vocês deixem o irmão menor de vocês aqui, comigo de refém, eu sei que vocês vão ir e vão voltar. Os irmãos disseram para Yosef, a gente não pode deixar esse menino aqui. Porque o pai dele, que na verdade também era o pai de Yosef, mais uma vez, mas eles não sabiam que era Yosef, disse: a gente não pode deixar Yosef aqui. Binamin aqui, mais, melhor dizendo. Por quê? Pessoal, escutem as palavras. Porque, disseram os irmãos de Yosef para Yosef, referindo-se referindo a Yaakov, pai deles, se a gente voltar para casa, deixando Binamin aqui sem Binamin. E essa criança, Binyamin, não esteja conosco quando a gente estiver voltando para casa, o nosso pai não vai aguentar o tranco. Por quê? Por que não? O que, que Binyamin tinha de diferente dos outros irmãos? Diz a venafsho. A alma, a pessoa de Yaakov, pai de Binyamin. Está amarrada com Benjamin. E Benjamin está amarrado com Jacó. Então, se a gente voltar para casa sem Benjamin, parte de Jacó vai cessar de existir e talvez ele não exista mais, ele faleça. Lohalena. Então disseram os irmãos para você: é impossível que a gente deixe Benjamin aqui com vocês no Egito. A gente vai ter que voltar e isso a gente não vai poder fazer. Agora, eu fiquei pensando: o que quer dizer Venashok Shura benafshok? que Yosef, que Benjamim e Yosef, Binyamin e, desculpem, Yaakov, estavam amarrados um com o outro. O Targum, aquele tradutor da Torá, que foi dado para a gente no Har Sinai também, que ele explica a Torá, diz que Yaakov, mais uma vez pai de Benjamim, gostava de Benjamim como se fosse ele, do jeito que a gente explicou. Quer dizer, se Benjamin ficasse preso lá e não voltasse para casa, Yakov pensaria que talvez ele, com medo, ia morrer igual que ele imaginou que o tinha morrido. Ele falou, olha, uma parte de mim morreu, talvez eu não vou aguentar. É um casher, é uma conexão. Casher quer dizer, estava amarrado, conectado. Nada a ver com internet. <risos> conectado com o filho dele, Benjamin, de uma forma que era um pedaço dele. E se a gente tira um pedaço de uma pessoa, ele pode não conseguir viver. Eu fiquei pensando comigo mesmo, o que, que é esse Kesher? O que, que é essa conexão? Como falei para vocês, estou fazendo um curso de Rinur, e aprendi bastante disso lá. Estou compartilhando com vocês. Todos nós temos uma Neshama, isso por si só já é um prêmio, por isso que cada Yudê é um príncipe, um príncipe de verdade. É um pedaço de Hashem. Essa Nishamah, aonde ele estava antes de nós nascermos, junto com a Kadush Baruchu, no trono celestial de Hashem. A Nishamah estava dançando, abraçada com Hashem lá em cima. Quando cada um de nós nasce, a Nishamah é removida de lá. Ela não quer, porque é tão gostoso ficar perto de Hashem, a coisa mais gostosa do mundo. Ela é removida e colocada no corpo de cada um de nós. Essa Nishamah, até então, a gente conclui, estava conectada, ligada diretamente a Hashem. O que acontece depois? Depois de um tempo, essa Nishama, o que acontece com ela? Ela se desconecta de Hashem. Essa Nishama se desconecta de Hashem, o que acontece? Essa Nishama ela fica abandonada. Perdeu a conexão, ficou com um vazio essa Nishama. Agora, tem uma coisa muito interessante, é o seguinte. Essa Nishama que tinha uma conexão direta com Hashem, ela, por ser desligada de Hashem, começa a procurar uma nova conexão. Esse é o instinto da Neshama, até agora ela estava conectada com Hashem, quando ela foi colocada no corpo do homem, ela procura uma outra conexão. Uma, uma outra ligação, um outro Kesher, Venafshó, Keshura benafsho, como a gente explicou entre Yaakov e Binyamin. Como que a gente prova isso? Como a gente vê isso da forma mais clara possível? Olhem que bárbaro. Quando um bebê nasce, qual que é a maior necessidade de um bebê? Lá que ele nasce, a coisa mais maravilhosa do mundo. Qual a coisa mais gostosa do mundo depois que o bebê nasce? Qual a coisa que o bebê mais precisa? Muito mais do que se lavar, mais ainda do que comer, mais ainda do que se nutrir. Que um bebê precisa ser acolhido, receber um abraço. Aquele abraço é nada mais nada menos do que o que, meus queridos? O Kesher, a ligação entre a mãe, ou o pai, e o bebê. Por isso, é incrível que a gente sabe que os, o afeto que os pais dão para uma criança, ele é sempre impactante, mas em forma, geometricamente assim, exponencialmente muito maior, uma progressão geométrica muito maior nos anos iniciais. Por quê? Porque a Nishamah acabou de perder o Kesher com Hashem, a ligação com Hashem, ela procura outra ligação. E essa sede de ligação tem que acontecer, senão a gente chama, fica com um vácuo, cada um de nós fica com um vácuo. A gente vê isso aqui no mundo, mas a gente não sabe por quê. Agora a gente está entendendo o porquê disso. Eu escutei uma história, e a história é a seguinte. Eu vou explicar para vocês o que ela quer dizer, e ela é muito simples, mas profunda, ao mesmo tempo. Duas pessoas que passaram a Segunda Guerra, Anos e anos depois, se encontram no Betamidrash, estudando. Fizeram a vida, estavam sentados estudando no Betamidrash. E o povo em volta, depois de um tempo, descobriu... que Estavam estudando alguns dias, semanas e um período longo no Betamidrash, onde eles sentavam para estudar esses dois senhores de idade. Descobriram que ambos eram sobreviventes da guerra. Então perguntaram para eles, eles já se conheciam os dois, as pessoas em volta perguntaram para ele o seguinte, olha, para eles, como vocês conseguiram resistir à guerra, não só fisicamente, mas não menos difícil, emocionalmente e religiosamente? Sair da guerra e continuar com fé em Hashem deve ser um challenge, uma adversidade muito grande. Esses dois homens que passaram junto à guerra e depois de novo se encontraram, estudaram no Betamidrash durante um período longo, esses dois senhores, falaram o seguinte, Cada noite, antes de ele e eu, um referindo-se ao outro, dormir, a gente disputava quem que ia limpar o sapato um do outro no dia seguinte. Quer dizer, é o seguinte, tava de... os dois iam dormir e falavam, amanhã eu vou limpar o teu sapato. E falava, não, eu que vou limpar o teu. E todas as noites isso se repetia. E a gente andava no dia seguinte com o sapato limpo, quer dizer, dentro do possível do que tinha na Segunda Guerra. E o povo não entendeu o que, que muda. Porque um limpava o sapato do outro, se deu força para eles, deu vontade para eles continuarem vivos e conectados com a chama. Qual que é a lógica disso? O tio de hoje, o que quer dizer isso? Eles disseram o seguinte, cada vez que eu acordava de manhã e eu via meu sapato limpo, um disse referente ao outro e outro ao outro, respectivamente. Eu via que alguém se importou comigo, porque meu sapato está limpo e não fui eu que limpei. E o outro dizia exatamente a mesma coisa, eu acordava de manhã, eu vi que alguém limpou meu sapato. Então, quer dizer que alguém se importa comigo? Isso me dava força para viver mais um dia. E no dia seguinte a mesma coisa. no dia seguinte a mesma coisa. E todos os dias que eu estava no campo de concentração, aconteceu a mesma coisa. E foi isso que me deu força para chegar até aqui. E vocês perguntaram, dizendo os dois, para o povo que estava em volta, por que a gente continuou conectado com a Shem? Porque a gente estava cachoura amarrado um com o outro. E um se preocupava com o outro, eu vi que alguém se preocupava comigo. E eu senti que se alguém se preocupa comigo, eu tenho o um com alguém, esse meu Kesher se estende também para dos Baruhu. Porque a chama não me abandonou. O fato é que alguém ainda se preocupa comigo. olha que forte, pessoal. O poder de Kesher, o poder de estar conectado com alguém, algo novo. Que a gente talvez nunca tinha prestado atenção até hoje. Quando a pessoa tem um problema, por exemplo... O que acontece? A pessoa fica preocupada e às vezes, lá além, a pessoa entra em desespero. O que é desespero? Espera a pessoa ficar... A gente fala falta de na falta de confiança em Hashem, mas é muito mais profundo do que hoje, no show de hoje. olha que power. É quando a pessoa ele fica desesperada, ele se desconectou de Hashem. E por que a pessoa fica com vazio, fica triste, e tudo começa a ficar cinzento e preto na vida da pessoa, escuro? Triste. Triste. Por quê, meus queridos? Porque a Neshama precisa, nós precisamos estar ligados com algo. Na hora que a gente perde aquela conexão, a gente sente um vácuo, uma assim, separação enorme entre a gente e a Shem, porque tal coisa não está dando certo. lá, Lino, nada está dando certo no nosso ponto de vista. Isso causa um sintoma de tristeza, de depressão na pessoa. Porque a Neshama precisa ter constantemente um cache, está conectada. Se a pessoa se sente sozinha na vida, por que, que o sozinho... É tristeza, é no depressão. O sozinho é falta de cash é falta de conexão. Aqueles dois homens falaram que manteve a gente, a nossa fogueira queimando, a nossa Emuná forte. Imaginem, se encontrar depois de anos passado pela Segunda Guerra por campo de concentração no Betamidrash e estudar em Havruta. Foi porque tinha alguém preocupado comigo todas as manhãs, porque eu via meu sapato lustrado. Havia alguém que tinha um Kesher comigo. Fiquei pensando, se a gente olhar para a história do povo Yudim. antigamente, sempre teve pessoas que cumpriam o Torá e não cumpriam o Torá, porque a gente tem o maior prêmio do mundo chamado livre-arbítrio. A gente, antigamente, para uma pessoa fazer mitzvot, tinha um desafio muito grande. Podia ser que ele ia ter uma perseguição, ele ia ser mandado para a Sibéria, ele ia ser preso, ele tem que andar com a estrela de Davi Amarela. Ele ia ser. N, N situações. Hoje em dia Baruch Hashem, na maioria do mundo, só pode ser um de livremente. Ele às vezes tem até apoio do governo, instituições judaicas, depende do lugar do mundo. E olha um que interessante. Por que a gente não cumpre mitzvot hoje? Fora que tem o yetzirav, o preguiça, alguma coisa assim, ou falta de vontade pode ser. Mas é o seguinte: hoje, o pessoal. É mais fácil cumprir mitzvot. O Yetzerá hoje não pega em não cumprir mitzvot. O Yetzerá pega hoje em faz, mas não seja. Coloca o Tufilim, mas esquece que você está colocando o Tufilim. Tira o Tufilim, e se alguém perguntar, será que você colocou o hoje? A pessoa fala, ah, sim. Porque eu nem lembro, porque o Tufilim não me impactou. O Yetzerá de Shitriut hoje, talvez isso é uma segunda explicação do que o Ondivirna quis dizer com Shitriut. Não só fazer de forma robotizada. É que a mitzvah não impacta a gente, a gente não tem um kesher, agora sim, uma ligação com a mitzvah. Fazer? Sim. Ser? Difícil. Quase que não. Olha que interessante. Como que rezavam há 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, antes de termos o sidur? Hoje a gente tem o um sidur, a gente abre o sidur e a gente fala página de Natal... Pai de Natal, Pai de Natal, a gente sabe se orientar conforme o Sidur, o que fazer a Shacharit é uma Tfilah, Minchah é outra, Shabbat é outra, como que rezavam antes de ter o Sidur? Já pensamos sobre isso alguma vez? Como que faziam a Eles, na verdade, não precisavam de palavras, eles sabiam se ligar Kesher, é o que a gente está falando hoje, com Hashem. A pessoa ia lá, parava, fazia os pedidos, agradecia, se conectava com Hashem via a dele, cada um nas suas palavras. Só que as pessoas mudaram, teoria da evolução, vamos lá. As pessoas evoluíram para cá ou para lá, e a gente muda conforme o tempo, o espaço, e daí por diante. E aí, nossos sábios, com uma visão magnífica, perceberam o quê? Que se eles, já há centenas de anos atrás, não instituíssem algo chamado sidur, texto, as pessoas não iam mais rezar, porque a shitriut, a superficialidade, que é o show de hoje, apareceu, a pessoa já sozinha não tem mais como se ligar tão fácil com a Hashem. Então se a gente não criar um artifício chamado Sidur, com palavras pré-fabricadas já, olha que power! A pessoa vai acabar se desligando completamente de Hashem. Então viram a obrigação, a necessidade de criar algo chamado Sidur. Por um lado é algo maravilhoso, por outro lado tem uma armadilha. Qual é a armadilha que o Sidur traz a gente? A armadilha que o Sidur traz para a gente é que a Shitriut fica mais fácil de entrar na gente. Porque é muito fácil a gente abrir o Sidur, fazer Shacharit durante uma hora, e a gente não lembrar por um momento o que está escrito na parochet, dentro de muitas sinagogas. Da Lembra na frente de quem você está durante o momento da Midah, do Shema, do Hashem da Shacharit, Mincha, Arvit. A pessoa pode fazer tefilá esquecer que ele veio falar com a e estava na frente de Hashem por alguns instantes. Isso é shithriyot. Isso é falta de kasher, de ligação. Esse é o sintoma que o Gondi Vilna apresentou para a gente, explicado um pouquinho melhor, talvez, o que eu acho que ele quis dizer. Qual é o remédio para esse sintoma? Kesher. Conexão. Tentar se conectar com o que nós estamos fazendo aqui, Hoje, amanhã, ontem, agora. É o seguinte. Eu fiquei pensando que o de Vila veio em 1800. Foi num momento muito interessante. Olhem que curioso. Não vi isso escrito, mas acho que é verdade. um momento curioso que aconteceu na história da Yahadutu no mundo da história do judaísmo. Aconteceu que apareceu um movimento chamado Hasidut. Hassidim Era uma Hasidut. Depois viram duas, três, dez, vinte, e hoje a gente tem dezenas de Hassidim, cada um com seu Rav, com seu Rebbe daí por diante. As coisas no mundo não acontecem por acaso. Criou-se uma necessidade e apareceu algo chamado Hassidut. Gondivilla, em 1800, foi justo quando nessa época começaram a aparecer os Hassidim. O que aconteceu? Talvez acho que a gente pode chutar agora conforme o chute de hoje, acho que está claro. Até então, as pessoas viviam ligadas com Hashem, com a Torá. Começou a aparecer Xitri, superficialidade superficialidade, faltou Keshit. Criou-se algo chamado Rabanim. Sempre teve o mas o Rebbe, que, que tem um tish sexta-feira à noite, que a gente vai escutar, a gente vai se ligar com o Rebbe, via o Rebbe, a gente se liga com Hashem, porque o Rebbe não é a finalidade. O Rebbe é o condutor da gente com Hashem. Óbvio que ninguém faz mitzvah para nenhum rebe, ninguém faz tefilah para nenhum rebe. O Rebbe, que tem em cada uma das raças é para ligar nós com a Shem, é como se fosse Leavdil Moshe Rabenu, ligava a gente com a Kadosh Barucho. Mas por que apareceu esse conceito de Rebbe, que até agora não tinha? Porque as pessoas começaram a pender, perder a ligação com a Shem, e foi necessário criar outra coisa, chamada um, um Kesher, um Rebbe. Olha que interessante, pessoal, músicas. Quando floresceram, por quê? Porque a música liga a gente a Shem. O que, que os rebes fazem? Tem o tij, cantam isso. O que, que isso faz? A pessoa se ligar com algo maior. Aquela ligação que a gente perdeu quando a gente nasceu, com a Shemra, nossa Neshama, que foi, puf, destacada e mandada para o para esse mundo. E olhem que bárbaro. A gente sabe que está escrito no comecinho de porque Avot, Al-Sheloshad Varim Aulamomet. Al Costuma dizer que até porteiro de Genópolis conhece isso. isso tem três pilares que sustentam o mundo. Quais são os três? Todo mundo sabe. Torá, estudo de Torá, Avodá, Korbanot, na época do vitamin ou hoje hoje reza. E Gmilut Hasadim, que é o terceiro pilar, que é fazer atos de bondade, pensar no outro. O Maralho de Praga diz algo impactante sobre essa Mishnah. Diz o Maralho de Praga o seguinte, os três pilares se referem a três dimensões que nós temos nas nossas vidas. Olhem que bárbaro diz o de Praga. Chesed, por exemplo, com quem a gente faz Chesed de bondade? Com o próximo, correto? Então Chesed, que é um dos pilares, é com o próximo. O outro pilar, que é a Avodá, que é Tfilá, ou Corbanot, ela é entre nós e quem? Hashem. O terceiro pilar, diz o Mara de Praga, se refere a quem? Que é Torá. Já foi eu com Hashem e eu com o próximo. Chesed, eu com o próximo. Tfilá, eu com Hashem. O estudo de Torá se refere a eu com quem? Zumara de Praga, com quem? Com você mesmo, Habibi, cada um consigo próprio. Olhem que power. As três mitzvot, as três dimensões de mitzvot, que são Torá, Vodá, Iquim, são as três vertentes que nós temos. Eu com o próximo, eu com a Shem, e eu me ligar comigo mesmo. Cada uma dessas mitzvot, acelera essa ligação, eu com o próximo, eu com o Hashem, e eu comigo mesmo, respectivamente. E por que que elas ligam eu com o próximo, eu com o Hashem, ou eu comigo mesmo? Por que, que tem essa necessidade para ser um dos pilares do mundo? Porque sem Kesher, o Yodin não consegue viver. Por isso que os três pilares do mundo são as três dimensões de Kesher possível que a pessoa precisa ter na vida. Ele precisa estar ligado consigo mesmo A pessoa precisa estar ligado com Hashem E a pessoa precisa estar ligado com o outro Com o Israel Talvez isso é a explicação de que quer dizer Ardut A gente escutou tanto shurimos já sobre a união Ardut O poder que Ardut tem Por quê? É isso Porque o Kesher que nós temos um com o outro Nos transforma em um só E olhe o poder do Kesher de uma pessoa com a outra um sobrevivente pós-guerra diferente da história anterior chegou na frente do grande Rebbe de Tzantz ele estava completamente desconectado da Torá passou por muitas adversidades, viu atrocidades gigantes, e acabou se desconectando completamente de Hashem. Esse sobrevivente ficou uns momentos na sala com o Rebbe de só ele e o Rebbe de ele sai da sala, e depois encontram esse Hasid, algum tempo depois, e viram que ele começou a mudar a conduta dele, esse Hasid acabou depois voltando às origens religiosas, e virou de novo um Yudi que seguia a Torah e Mitzvot. Então, uma pessoa que encontrou esse Hassid, sabia que não tinha ninguém na sala, mas ficou muito curioso, falou, olha, você entrou de uma forma, e anos depois se transformou, e o que te fez transformar, foi o quê? Disse ele, meu encontro com o Rebbe de Tzantz por alguns minutos. Então, curiosidade mor, era qual? O que, que o Rebbe de Tzantz te falou? O que, que ele fez? Esse Hassid contou o seguinte que eu conto para vocês. Eu entrei naquela sala, dizendo... Aquele Hassid agora, mas antigamente era um sobrevivente do Holocausto Completamente desconectado, desvinculado de Torah e E o Rabbi Tzanz pegou minha mão, segurou minha mão Com muito carinho E perguntou o seguinte, o que, que está lhe incomodando, meu querido? E eu contei para ele, dizendo aquele sobrevivente O que está me incomodando? O que incomoda talvez qualquer um que passou pela guerra Que eu vi pessoas boas indo embora do mundo de uma forma muito difícil. E o Rebbe, segurando as mãos, minhas mãos, de uma forma tão calorosa, depois que esse Hasid começou a contar da família dele, dos conhecidos dele, da dor dele, o Rebbe Tzans disse, você tem razão. E eu sei que você tem razão de estar com essa dor. O Hasid, aquele sobrevivente, perguntou para o Rebbe Tzanz, mas como o senhor sabe? porque eu também passei pela guerra, eu também perdi meu filho, minha esposa, minha família inteira na guerra. Será que a gente não pode fazer um trato? Disse aquele sobrevivente, mas que trato, Rav? Se ele, eu vou chorar por você e você vai chorar por mim, porque nós dois estamos com dor pelo mesmo assunto. E foi um momento tão sentimental que o Rebbe de começou a chorar. E aquele sobrevivente de guerra também começou a chorar. E contando tudo isso, aquele sobrevivente, contando para as pessoas que perguntaram para ele o que, que, que aconteceu naquele momento com o Rebbe de o seguinte, vocês querem saber o que mais ele me falou? Todo mundo estava curioso, falou, claro, a gente quer saber. Disse aquele sobrevivente, nada, absolutamente nada. Ele não precisou me falar nada. Porque no momento que ele segurou minha mão, falou que ele passou pela mesma dor, e eu vi ele chorando pela, pela minha dor, eu acabei chorando pela dor dele, isso foi suficiente para mim voltar a reaver meu Kesher com Hashem. Por quê? Porque eu vi que tem um Yehudi preocupado, cachorro amarrado comigo, apesar que ele nunca me viu na vida dele. Porque nós somos um só. Mas quando a gente sente esse Kesher, essa conexão, meus queridos, é um poder powerzíssimo, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa quebrada e reconstruir a vida de uma pessoa. E essa pessoa disse, ele sou eu, porque eu mudei, por causa da mão do de Jitzhans, do coração do de Jitzhans e das lágrimas dele. Não foi absolutamente nenhuma palavra que me chocou. Isso é Kesher, isso é conexão. Esse é um poder que a gente não pode deixar passar em branco. Pessoal, eu escutei algo, que eu não vou falar o nome do Rav, apesar que eu escutei da boca de uma pessoa que foi lá, mas eu vou me resguardar porque não vai mudar tanto aqui, eu tenho receio de falar. Mas o ponto vai ser marcado igualmente. Um dos gudolim da nossa geração, indiscutivelmente, Sfaradimas, Ashkenazim, Litaim, Hasidim, o homem da geração, Rola Toracular de frente para trás, de trás para frente, que sabia Zechron Libracha, parecido há pouco tempo atrás. Alguém entrou, escutei da boca da pessoa que entrou lá. Na sala desse homem, era Erev Shabat, e Erev Shabat as pessoas não entram na véspera de Shabat, e viu um remédio na mesa, era próximo desse grande tzadik, desse grande gadolador. e perguntou para a esposa dele: o que, que esse remédio faz na mesa? É Um remédio para dormir? A pessoa não consegue dormir. E a esposa desse grande Tarmicacham, desse Cadorador, falou o seguinte, para essa pessoa que contou isso para mim, o seguinte, você acha que meu marido recebe pessoas, as pessoas vêm contam os problemas, ele fala e ou dá um conselho para um, um conselho para outro, e cada um vai embora e acabou, tchau, ele volta para o estudo e a vida continua. Olha, é, a vida continua. Mas ele pega o problema de cada um no coração dele, e às vezes são tantos problemas que ele não consegue dormir. Por isso que às vezes ele precisa desse comprimido para adormecer. Como funciona a brahá um A gente acha que é só falar, e eu sempre entendi até hoje, que era até hoje não, até os últimos 10 dias que eu não estava preparando o shiur, que a pessoa fala aí, tzaddik ozer vekador baruchu mekayem, que o tzaddik ele decreta e a Shem faz, isso é verdade. Mas qual o poder que tem atrás disso? O contrário do que disse o Gão Divina, que é shithyut, que é superficialidade, é se amarrar com o outro. Quando o meu marido disse à esposa desse grande tzaddik, escuta um problema, ele leva isso no coração. Isso vira parte dele. E a Shem fala, olha, isso é parte do sadik. Talvez assim que funciona. Eu não quero deixar o sadik chateado. Então aí, a pessoa tem cura, tem brahá, e daí por diante. É assim que funciona a brahá de um raf, de um grande tzaddik, como? porque ele se liga com a gente, ele vira parte disso. Meus queridos, nessa fase final do Shura, acompanhem comigo. Quantos eu de, gostariam de poder ter alguém para partilhar suas fraquezas, frustrações? Parece que a gente devia ter um Kesher com alguém, com um Rav, com um amigo. Kesher é, eu me sinto bem com você, eu posso falar para você o que eu estou sentindo lá do fundo do meu coração. Mas para mim, falar o que eu estou sentindo do fundo do meu coração, eu preciso ter um casher comigo mesmo, que a gente menciona que é uma das dimensões, e outro Kesher é com você. Esse Kesher, às vezes, quando a gente é muito saudável, ele também é só... Tem pessoas que se resolvem só com a Hashem. Entre aspas, só com a Hashem. Tem três dimensões. Eu comigo mesmo me conhecer. Eu com o próximo e eu com a Hashem. Mas o Kesher é indispensável. Quando uma criança cai, <risos> qual que é o melhor remédio que tem? mais que mertiolate, mais que oxigenada. Dá um abraço e fala o que para a criança? Está doendo muito? Deixa eu ver. Ai, deixa eu te dar um beijo, melhorou? E aí muitas vezes aquele beijo é milagroso ele cura a criança. O que, que é o beijo, meus queridos? É um casher que fulano tem com aquela criança e a criança sente alguém se importa comigo. E se for de verdade, cura. Cura muito mais do que a gente imagina, a gente já viu isso. É o no português, claro, tamo junto. Mas é tamo junto de verdade. É eu estou de verdade sentindo por você. E se for sincero, funciona. E muito sincero funciona mais. E pouco sincero funciona menos. Mas o Kesher sempre funciona. Eu vou terminar contando para vocês um episódio que acontece na Torá. De quanto a gente precisa procurar... Para gente entender no show de hoje, se ligar com o um próximo de verdade, olhar para a pessoa, estar com ele, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, não é só falar, fazer o check, pronto, falei hoje com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu marido, é de verdade estar lá, eu estou me ligando com você, eu estou aqui para você, eu estou, a gente está junto, é uma coisa só. Com a tenta imaginar uma dá que eu estou completamente ligado com a Shem. sai da dá voando de, deli de delicioso. Quando a gente faz récita com alguém, de verdade, a gente ajuda alguém, a gente vai lá e mergulha. Tão gostoso, esse é o contrário do que disse o Gondi que é o normal, que é Shithri, outra superficialidade. É o Kesher é o remédio, eu acho, para o que disse o Gondi Em Sefer Berechita a gente encontra que quando Binyamin se encontrou com Yosef, finalmente Yosef se revelou e Binyamin se encontra com ele, irmãos da mesma mãe de Rahel, de repente... Yosef chora no, colo, no ombro de Binyamin, e Binyamin chora no ombro de Yosef, quando eles se encontram pela primeira vez. E por que eles choraram? Então diz Urash no lugar, no próprio pasuk, que Yosef estava chorando pelos dois Batemigdashot, que vão ser destruídos no futuro, né? que eles se viram muito antes disso. E o que isso tem a ver? Porque eles, esses dois Batemigdash ficaram em Jerusalém, estavam em Jerusalém, na porção de Benjamim. Então Yosef estava chorando pelo que ia acontecer no futuro com Benjamim, no, no território dele, que os dois Betamigdash iam ser destruídos. E Benjamim, por que, que chorou nos ombros de Yosef? Porque Benjamim viu que no futuro, na porção de Yosef, que ficava Shiló, um local, ficava a porção de Yosef, o mishkan, no tabernáculo também ia ser destruído, ia ser perdido. Então um chorou pelo outro. A pergunta que os comentaristas fazem é o seguinte, porque cada um chorou pelo seu. Se cada um tinha essa visão profética de ver, Yosef podia ter muito bem chorado pelo que aconteceu no território dele, e pelo território dele, porque um precisava chorar pelo outro. Eu vi uma resposta absurda, grande, gigante e verdadeira, que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte... Cada um podia ter chorado pelo que acontecer, lamentado no futuro, no território de Betamigdash ou Mishkan, que são é perdas gigantes que a gente teve na nossa história, do nosso povo. Mas, o que bomba! Eles perceberam, e olha que deliciosa pessoa essa explicação. Ambos perceberam que o Betamigdash ou Mishkan foi destruído porque cada yodí estava preocupado consigo mesmo. Então eles choraram um pelo outro, para que seja um pouquinho do remédio, da cura, de porque o Mishkan e o Betamigdash foram destruídos no futuro. Yosef chorou por Binyamin e Binyamin por Yosef. Eu estou me ligando com você, você comigo. Que é o contrário que infelizmente eles viram uma profecia que ia acontecer no futuro, que a razão pela qual o Betamigdash ia ser destruído. E o Mishkan foi destruído, a gente já vive depois, então é já foi. Porque os Yodim não se ligaram Um com o outro, cada um estava preocupado Consigo mesmo Estar com Kashur Ligado com Hashem É nunca estar sozinho Um Yodim que está ligado Com Hashem, ele nunca Está sozinho, ele vai na festa, não conhece ninguém Ele está com Hashem Ele está com um problema, ele está com Hashem Ele está no trânsito, ele está com Hashem Ele está atrasado para uma reunião Ele está com Hashem Kesher Salva a pessoa de tudo, da alegria da vida para a pessoa, amarrado com a Hashem, amarrado com o próximo e amarrado consigo mesmo. Independente de quantas likes deram o meu Insta, eu não preciso disso para estar bem. Porque eu estou cachorro com as três dimensões que existe. E quando se trata de família também, era é, talvez a coisa mais importante que existe. Uma das matérias mais fortes que existe é uma pedra. Como se fala pedra em hebraico? Even. Lembrem isso para sempre. Diz o Mara de Praga, Even, é formado das letras Aleph, Bet e Nun. O que, que é Aleph, Bet e Nun? Aleph e Bet foram as palav a palavra Av, pai ou mãe. E a segunda e terceira letra da palavra Even, que é pedra, é Bet e Nun. Even, olha que power! É Av, e bem, porque o objetivo de Av e Ben, pai e mãe e filho, é ter uma relação sólida como uma pedra. Como? A palavra Evan já indica isso, estar junto, amarrado. ter uma ligação maravilhosa, onde eu posso contar, posso ser escutado, posso ser compreendido um pelo outro. E fiquei pensando, só para terminar o show, mas olhem que maravilha pessoal, olhem como tudo se conecta de forma bárbara. Qual mitzvah que representa 613 mitzvot? O tzitzit. O Mara conta. A Lachá conta isso pra gente. que O tzitzit representa... O Rashi no Humash conta isso pra gente. Representa 613 mitzvot. O Rashi lá explica como. O tzitzit, que, que ele tem? Um kasher. O tzitzit é feito de um monte de nós. Porque é um keshir. O keshir que amarra a gente com as 613 mitzvot. Olha que bárbaro. Não adianta fazer somente 613 mitzvot. É estar amarrado com elas. E aqui a gente termina. A pessoa, para isso, também precisa estar amarrado consigo próprio, se conhecer. Essa é a terceira dimensão do ser Eu comigo mesmo, Link Power. Rav Pam, uma vez, viu alguém na estação de trem. E essa pessoa perguntou para ele qual trem que eu preciso pegar o Eudir perguntou para ele, o Eudir ficou quieto, não respondeu. Serafã, nesse caso, qualquer trem vai te levar ao seu destino. É isso mesmo. Olha é que machar power, pessoal. Se a pessoa já parou para pensar, de vez em quando sempre tem que fazer isso para refinar a nossa definição, quando a gente para para pensar onde eu quero chegar, qual é o meu destino? A gente vai saber qual trem pegar. A gente precisa primeiro se conhecer estar cachorro consigo mesmo. Para poder depois conseguir estar cachorro com o próximo. E às vezes com a ajuda do próximo a gente se conhece melhor. Estar cachorro com o Hashem. Mas shitriut, que é o Yatserad, da nossa geração, diz o Gaon de Vila de forma UAU! Acertou na mosca. Não que ele precisa da nossa aprovação, mas é tão claro isso. O remédio para isso é... Fazer as mitzvot com vontade, a gente mencionou no começo do show, mas mais do que isso, é estar ligado com as mitvot, estar ligado com o próximo, é estar ligado consigo mesmo. Boa semana, semana maravilhosa, uma semana de amarração total com coisas boas.